E aí pessoal, beleza? Aqui é Fernando Brasileiro E hoje eu vou mostrar pra vocês o Samurai 2 Vingança, Vingança. É pra ser um hack slash bacana pelo preço que foi 4,99. Mas isso aqui o que, que eu fiz? Eu fui ganhando uns troquinhos daqueles Google Rewards para responder pesquisa e tudo mais Juntei e comprei Selecionar a dificuldade Como eu não sei qual é a moral muito bem do jogo Eu vou ir no normal, não vou nem no fácil para não ficar chato, mas também não ir no difícil para passar vergonha. Ó, tem várias coisas que ele está explicando. Ali tem a lista de combos, movimentar, ah, evasivas, ataque pesado e ataque rápido e ali é para dar pausa e a barra de vida. Beleza. Ó, tem indicação de salvar. Beleza. Barril, vamos quebrar. Ó, alavanca, usar o objeto. Uh, interagir com o objeto tem uma engrenagemzinha e padlock deve ser quando eu para abrir depois de matar o povo todo explicando a barra de vida o karma o karma você usa para comprar combos beleza e desabilitar como é que é habilitar novos combos beleza vamos vamos ver do que se trata cara eu achei muito linda a arte né o desenho em si é muito bacana é só uma pena não ter o, o, o português, né? Mas eu vou olhar para ver se eu, se eu não fiz coisa errada, se, se tem opção, mas tudo bem. Vamos lá, tá chegando o gigantão ali, tá botando terror nos pobrezinhos dos Afundou o chapéuzinho de palha no, <risos> no outro, arigatou. Tocou ele no chão. Ah, rapaz, seu é um pedaço de lixo. Daí vem o um samurai, dá só uma samuraiizada nele. E parte, ele é o meio. Ah, esse aqui deve ser nosso personagem. Literalmente partiu, ele é o meio. Olha ali as tripas ali. Ah, legal, legal. Gostei da violência. Agora vem os. os como é que é? Os cidadãos de bens aqui vêm se revoltar com a gente. A gente matou o amiguinho deles. Só vem. Capítulo 1: Punição. Olha que bonito o jogo, rapaz. Vamos uma, uma calambalhota. O ataque pesado, ele é mais demorado. Tá aqui rápido, beleza Vamos... Ó, folhas caindo Só vem, só vem Ah, vai aparecendo a listinha do combo ali Beleza, opa uma galera agora Beleza, olha só, conquista desbloqueada, seja lá o que for, mil de XP, beleza, nem sabia que ia ter esses fundamentos, mas achei legal, opa, agora deu ruim, chegou uma galera aqui, golpe pesado é bom que ele dá uma volta, ele só demora pra acionar o golpe, mas achei bacana, Ó. a invasiva dele é bacana também, e o sangue no chão, isso é, isso é interessante, Ó. Ó, os estragos vão ficando, acho que vão sumindo aos pouquinhos, né? É explorável a zona? Não. Opa! Ah, tá cadeado assim. Acho que era algum item, alguma coisa. Beleza. As zonas não são exploráveis, é só o caminho que eles dão pra gente. Vamos ver o barrilzinho. A gente quebra, não tem nada. Ele não pula, né? Beleza, os não, não, não dropou nada, princípio. Ó, temos um objeto usável, tem engrenaginha. que a gente faz aqui? Ah, é. É tipo um helicóptero? Um planador. Ah, é um elevador, rapaz. Um elevador da, da oriental da época meiji. <risos> Juro. Beleza, vamos lá. Cara, achei muito legal a ambientação do jogo Não sei se, se aparece, dá para mexer na tela Olha o barulhinho da madeira lá clic, clic, clic, clic. <risos> Que bala Essa é vem então A princípio vamos habilitando outros combos e tudo mais né? Então o jogo de início ele é meio, est... não digo estático né? Porque ele é bem movimentado mas ele é mais padronizado, assim, não muda muito. Ele é meio repetitivo, talvez a palavra certa. Mas eu achei muito legal o, a, o gráfico, lindo. Adoro, adoro o estilo desenhado. Pra mim é muito mais atrativo, muito mais legal do que às vezes um 3D, um, um negócio mais fresco. Ah, gráficos, FPS e tal. E eu sou da diversão. E tá muito legal. Cara, é o início do jogo, a gente nem liberou muita coisa ainda no jogo. A princípio temos dois caminhos. Eu tenho um balde d'água. Ah, o balde d'água eu não consigo quebrar. Só o barril vazio. Tem um caminho pra cá e um caminho pra cá. Vamos fazer o caminho. Ah, não, ele só faz a volta, eu acho. aí, moleque. Partiu. Ali que legal, cara. Partiu o cara meio. É isso que eu tô falando, rapaz. É isso que eu gosto do jogo. Ó, os barril com água eu não consigo cortar. Show de bola. Aqui já acho que já liberei tudo. Acho que faz, E o sangue tá ali. Acho que faz parte da missão. Quebrar os barril também. Explorar bem a área. Olha lá. Mais uma alavanquinha. Essa ali é a mesma que tava no, no tutorial. Cara, muito bacana. Eu não, não joguei o Samurai 1. Não, não achei. Pelo que entendi, ele é exclusivo de iPhone. O 2 tem aqui para Android. Ele foi uma versão paga, né? Ah, partiu meio rapaz. Eu quero ver agora se você acho é, é, esses azuis eles aguentam mais, né? Será é que se eu isso como pesado nos azul, eles fazem alguma coisa diferente? partiu ao meio pela pelo, pelo horizontal o furo um caiu eu, eu não reparei, só se tem que encher alguma barrinha, alguma coisa pra poder habilitar aquele corte especial Ó, eu, eu, só, o, o legal é que se são pessoas normais eles, eles spawnam, olha o palinho rapaz que é muito show o corpo desaparece, mas o sangue fica, isso é legal. Eles spawnam como se fossem seres espirituais, uns diabos, uns demônios, sei lá. Enfim, esse cara é muito bacana. Eu, eu vou, vou dizer assim, ó, eu, eu conheci o jogo graças ao, ao amigo aqui do canal, o Cosmo Players. Uh, ele foi um dos que fez a arte, do, as artes antigas do RetroGames BR e fez a arte atual do aula de História no Web 3.0. Então, assim, o um baita parceiro está tá sempre trazendo novos jogos mobile. A maioria dos jogos que está um pouco mais pesado do que o meu celular aguenta. Né? Mas tá, é interessante poder. Ali, cortamos no meio, rapaz, coisa linda. Poder testar. E esse aqui, eu vou dizer assim, ó, não me doeu. <risos> usar os créditos que eu tinha para comprar ele muito legal muito bacana e eu gosto de jogo que não é infinito vamos dizer assim ah tem o, o, os tower defense são dá para dizer que é infinito e cortamos no meio aqui agora ah legal nossa, cortamos em quatro eles são meio infinitos são mas daí consegue, tem tem um, tem objetivos os RPGs idol que a gente tem trazendo vem trazendo aqui pro canal eles são meio infinitos, as fases são muito, muito extensas Então eu tô, eu tô procurando mais apresentar eles Eu não vou mais fazer séries dos idols vou só apresentando versões novas, diferentes, eventuais Uma ou outra gameplay, com uma trilhazinha bacana para o povo se habituar Mas jogos assim, hack slash, com fase assim eu, eu, eu gosto muito, eu gosto de ter um objetivo no jogo Então é fazer uma sériezinha diferente do Retro Mobile, por exemplo, do do BR3.0, que eu, eu apresento só os jogos também. Eu não não busco fazer série no Retro Mobile. Eu tô fazendo série já do do Fantasy Star, e agora tô fazendo do do Rubi Ruby. Demais, assim, o que aparece no Retro Mobile é só é só para expor o jogo, só uma exposiçãozinha, só uma degustação. Eita! Ah, esse bagulho aqui acerta a gente, rapaz, eu tô, tô quase morrendo. E aí, sai daí! Sai ah, daí! Ai, esse lugar é perigoso! Vai acabar minha vida, vamos morrer! Ah, aquele... As lâminas ali que elas me mataram. Ah, partiu os dois no meio, que coisa ah, é linda, velho. Olha lá, ah, isso é bonito né rapaz? Cara, não, tô, não sou uma pessoa que gosta assim de violência né, mas... foi uma violência que é os mais linda essa violência Ah, como é que, é? que eu, bom que os ataques deles são meio lards. Então dá tempo de eu matar eles e dar uma folguinha Aí, show de bola Parei de tomar dano, deixa eu ver aqui ó temos a lista de combos, até agora o que eu tenho de combo é x, x, x, bolinha, bolinha, bolinha, beleza, mil combo, mil, bolinha, bolinha, x, vamos ver. Espera aí. Ah, esses aqui tem armadura. Bolinha, bolinha, x. Bolinha... pera... Ah, rapaz! Tchau pra ti! partiu no meio. É difícil o difícil é acertar o... bolinha, bolinha, x. Nossa! Tchau pra ti, rapaz! Só o headshot, nossa! Ah, morri não. Try harder, morri. Nossa, nem tinha reparado. Então esses aqui não tiveram muito dano. aí, Nossa, tá difícil essa parte, rapaz. Tô pensando que. De novo. Ah, vai ter que. Aqui tem que ser. Vai ter que ser mais no, no contra-ataque. Não muita vida Ah, pega o pé Ah, tem que ser no, no desvio Aí, metei como? Ah, caramba! <risos> Encheu a tela, rapaz! Ah, moleque! Mesma cabeça, um partido no meio... Para de defender, aí. Uh, rapaz Não é a toa que eu tava morrendo, tava no finalzinho Caraca, peguei mais 3.000 XP, XP Muito legal, pessoal Olha, muito bom Mesmo, recomendo pra vocês Samurai 2 Vingança Ali o povinho que eu matei eu não quero terminar com seus amigos também Vaza daqui, senão vou te matar rapaz, oh, meu Samurai tem cara de, de brabão Ih, rapaz, vai pegar o foguetão? Ah, vai chamar reforço, né? Ó, samuraisinho de armadura, já viram. Capítulo 2. Capítulo 2 vai ficar pro próximo vídeo, certo, pessoal? Espero que vocês tenham curtido. Muito, muito obrigado pela atenção. Que foi muito uma grata surpresa. Eu realmente espero que vocês tenham curtido a jogatina. Ó, 1500 é o novo combo, eu tenho 1300 e pouco. Então, em breve, no próximo jogatina, a gente consegue um combo novo. Não que vai mudar alguma coisa, mas pelo menos eu vou tentando explorar o jogo, certo? Muito obrigado, se inscreva aqui no Brasil, se, BR se inscreva no Audio 3.0, se inscreva no Retrogreas BR 3.0 e dê uma conferidinha no Turbine seus vídeos. Tem muito conteúdo bacana lá. Já falei demais, pessoal. E até a próxima.